Olá! O exercício que eu proponho que a gente faça junto hoje é o exercício da caminhada virtual. Esse exercício é super simples e o objetivo dele é que você caminhe, é que você experimente no seu corpo a sensação de autoconfiança. A autoconfiança é a sensação de que você sabe que você pode, você tem as capacidades necessárias para fazer o que você quer fazer, você pode conseguir. É isso a autoconfiança. É confiança nas suas próprias capacidades. E você vai experimentar essa sensação de autoconfiança no seu corpo, simulando uma caminhada. Porque como o nome do exercício indica, caminhada virtual, significa que você não vai realmente caminhar. Você vai simplesmente fazer passos virtuais, ou seja, sem sair do lugar. Então o exercício é simples, você vai simplesmente fazer passos dessa maneira. De preferência, eu prefiro que você faça essa caminhada de olhos fechados, porque de olhos fechados a gente consegue se conectar mais com as nossas sensações, mas se você sentir qualquer necessidade de abrir os olhos, se você não se sentir à vontade, se você sentir qualquer sensação de perda de equilíbrio, você pode, é claro, fazer essa caminhada de olhos abertos. Você pode, inclusive, começar de olhos fechados e, se você mudar de ideia, você continuar ela de olhos abertos, é claro. Então você vai experimentar a sensação de caminhar sendo uma pessoa que tem confiança em si, que está cheia de autoconfiança. Esse exercício pode parecer bobo, é, mas não é de maneira nenhuma. Está longe de ser uma, uma besteira. Tem vários psicólogos americanos que falam dessa coisa de você fingir até conseguir. Você fingir ter uma postura de autoconfiança, aquela postura da Mulher Maravilha, e aos pouquinhos você vai incorporando essa autoconfiança, você vai tendo gestos e atitudes e pensamentos de autoconfiança, sendo que no início você não tinha autoconfiança, você simplesmente adquiriu uma postura meio que fingida, meio que forçada, e aos pouquinhos foram estudos foram feitos e que demonstram que as pessoas acabam tendo atitudes de autoconfiança quando no início era uma coisa meio fingida. Esse exercício também já foi ensinado para mulheres no exército americano, porque Sabe-se que se você andar na rua, se você simplesmente tiver uma postura de autoconfiança diante de outras pessoas, você é, digamos assim, uma presa menos fácil. É mais difícil que alguém queira se atacar a você quando você anda assim, estou exagerando, mas assim, quando você anda com autoconfiança na rua, é menos provável que alguém venha encher o seu saco do que se você andar com a postura assim de alguém que é meio desmilinguida, é meio... Enfim, não tem muita confiança em si, é mais fácil, se alguém quiser provocar alguém, provavelmente a pessoa vai na pessoa que tem menos autoconfiança. Então esse exercício parece bobo, mas na realidade ele é hiper poderoso. Eu vou mostrar agora para você os movimentos, eles são extremamente fáceis, a gente vai fazer três vezes uma caminhada virtual, então não tem nenhuma respiração nesse movimento, você vai simplesmente simular, simular passos novos você vai realmente fazer passos, só que sem sair do lugar. E obviamente você vai adquirir uma postura de uma pessoa que tem autoconfiança. Para te ajudar nessa, nessa aquisição dessa postura, eu vou dar uma ideia que você vai utilizar ou não, como você quiser, mas a gente gosta muito de propor essa caminhada, você pode imaginar que você tem ao seu lado dois leões, porque o leão é o rei da selva, é aquele animal que... Pela simples presença dele, ele já impõe respeito, ele não precisa nem fazer nada. A simples presença dele em algum lugar já evoca o respeito dos outros animais e até mesmo dos humanos. Então você pode imaginar que do seu lado, do seu lado esquerdo do seu lado direito, você tem dois leões fazendo essa caminhada com você. Pode ser outro animal, pode ser outro símbolo de confiança ou pode ser nada também, se você achar que você não está afim de utilizar essa imagem para te ajudar. Tá ok? Então eu vou simplesmente falar para você começar a andar de olhos fechados. Você vai andar um pouquinho experimentando a autoconfiança, você vai parar, prestar atenção nas suas sensações e em seguida a gente vai refazer duas vezes. Então eu vou guiar você do início ao fim do exercício. Uh, verifique, mesmo se em princípio é uma caminhada virtual, às vezes acontece da gente sair do lugar. Um pouquinho, tá? Se isso acontecer, não tem problema. Mas então verifique que a sua volta não tem nada no chão, não tem nada, não tem um objeto que possa te machucar. Esteja confortável também para fazer esse exercício. Então tire os sapatos, tire, desabotou a sua calça, enfim. Faça o que for necessário para que você esteja confortável. A posição para esse exercício, então, uh, são os pés separados mais ou menos da largura dos quadris. Você pode flexionar um pouquinho os joelhos. Se isso te ajudar a uh, adquirir um pouco mais de estabilidade, os seus braços estão relaxados ao longo do corpo. Pense em abaixar os ombros, a cabeça e a coluna estão retas, tá? Reta não quer dizer tenso, é simplesmente reto, dessa maneira. Eu vou convidar você agora a fechar os olhos, a adquirir essa postura de autoconfiança, você é uma pessoa confiante. Você sabe que você vai conseguir. Você pode imaginar os dois leões ao seu lado, se você quiser. E agora você vai começar a sua caminhada. Então você vai simplesmente fazer passos, sem sair do lugar, com os olhos fechados. E é claro, você tem uma confiança total em você mesmo. Você está experimentando essa caminhada sendo uma pessoa extremamente confiante. Sinta a sensação de confiança no seu corpo. Cada passo é um passo extremamente certeiro, extremamente certo. Você sabe onde você vai, você tem confiança em você. E agora eu vou pedir para você ir parando a sua caminhada, aos pouquinhos, você simplesmente para, respira normalmente. E agora eu vou pedir só para você observar as suas sensações. Continua de olhos fechados e percebe o que está acontecendo no seu corpo. Sensações provavelmente nos pés, nas pernas. Talvez sensação de energia, de calor. Talvez um pouco de formigamento. Talvez outras sensações no corpo. Você vai então recomeçar a sua caminhada agora. Pode voltar a andar. Com toda a confiança. Observe a sua postura. Você é uma pessoa que sabe que vai conseguir, que sabe que pode. Experimente essa sensação de confiança no seu corpo. E agora você vai parar a sua caminhada. E mais uma vez observar como você está se sentindo. Perceba as sensações no seu corpo, sensações provavelmente muito vívidas nos pés, nas pernas, sensação de força, de estabilidade, talvez sensação de energia no corpo de uma maneira geral. Observe também a sua postura, uma postura aberta, o peito aberto, a respiração ampla, Cabeça erguida. E agora eu proponho que você recomece a sua caminhada pela terceira vez e última. Serve a sua postura, seus braços, seu peito aberto. Agora você vai parar a sua caminhada e você vai simplesmente observar as suas sensações. Observe a sua postura ereta, sua cabeça erguida, seu peito aberto, observe a força que você tem na base do seu corpo, que são os seus pés e as suas pernas, a estabilidade os seus pés as suas pernas te dão. A sua respiração tranquila. Observe todos os sinais de autoconfiança no seu corpo. Perceba a sua capacidade de sentir autoconfiança. Essa autoconfiança que você está sentindo agora, está sempre presente no seu corpo. Você pode entrar em contato com essa autoconfiança quando você quiser ou quando você precisar no seu cotidiano. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.